Então, É pior. é Não Ah, ah, é ok, não, não. Não, não. Não, não. Não, passar o negócio do cabelo? Não, é, assim, não né? aqui, aqui é que já é latina, não. eu, o que isso aqui? Eu fiz uma coisa. <risos> ah, mãe, sabe isso aqui? Não, você Não é para arrancar, não. Não é para não Tem a mesma finalidade, não. Não vai puxar. Não. É, né? a É, né? Não. É, né? Não. É, né? Não. É, Não. Não. Não tinha visto a máscara, pois eu não fiz a máscara. Eu falei, vou passar junto com o açafrão, que serve. Vai, com a passei, pois não tem a moça fazendo. Se com bem. a clara do ovo com o açafrão. É porque, como eu tô com essas, com essas espinhas, mas, mas, que vem, então. sabe o que, que é essas espinhas? Olha para mim, amor. Ali, ah, tá filmando, está então, ouvindo espinha? É... Sabe ah, o que é, mãe? Isso aqui é os doces que você fez aquele dia que eu estava comendo E as festinhas Me encheu de Derreteu Me encheu de espinha e o leite Você mandou o som Não, pode eu tomar que eu tomou aqui A da minha irmã também derreteu Por quê? É o bote da badeira Mas eu, eu, eu Estou tá achando ruim que o pano tá comendo a ração é, dele, Olha, olha lá. Ele, né? Aí, eu compro, eu o panda tá comendo a ração pô, deles. Eles não conta de, de pô, comer pô, tudo, eu trouxe pô, pro panda. Só <risos> o pessoal que barato, Eu de O Todd tá chorando, porque o Todd tá comendo a ração desse.